Fala galera, beleza? Bem-vindos aí mais uma vez ao canal City Games. Eu sou o Will e hoje eu trago um vídeo para vocês um pouco diferente. É um vídeo praticamente de tutorial resolvendo um problema e é um problema que eu procurei em vários tutoriais na internet, procurei aqui mesmo no YouTube inclusive e não achei nenhuma uh, nenhuma resposta específica para esse problema que eu que está apresentando, tá? Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Tá? Deu joinha aí se o, se o, se o vídeo foi útil para você. E qual que é o problema, galera, aqui no Streamlabs? No, no uh, quando eu vou tentar transmitir ao vivo, ele aparece essa mensagem aqui. Ocorreu um erro na saída. Isso geralmente é causado por drives de vídeo desatualizados. Verifique se os drives da NVIDIA ou AMD estão atualizados e tente novamente. Quando a gente clica aqui em saiba mais, ele vai, ele vai levar a gente para essa tela aqui. Que é uma tela, uma tela de NVIDIA, Graphics aqui, para você é, desinstalar os drives da sua placa de vídeo e reinstalar de uma maneira aqui, um passo a passo, para você conseguir fazer com que o Streamlabs funcione né, em sincronia aí com a sua placa de vídeo. Galera, eu fiz isso, deletei, desinstalei, fiz tudo, mó trabalhão. Eu estava até deixando de utilizar o Streamlabs por isso. Depois eu tomei coragem, voltei a mexer no Streamlabs, e para vocês até verem aqui, ó, a... eu vou procurar por atual... atualizar a minha placa de vídeo, ele tá buscando aqui embaixo. Vocês vão ver que aqui, ó, tá tudo atualizado direitinho, né? Então eu falei, caramba, o que que pode ser? Aí comecei a mexer e o problema, galera, é muito simples de vocês resolverem, muito simples mesmo, tá? Simplesmente vocês vão aqui em configuração, na lateral esquerda inferior, e na saída de vídeo, o que acontece? Eu não sei porque isso, o porquê desse problema, tá galera? Eu não vou saber explicar para vocês. Mas se vocês mudarem né, de avançado, de para simple, para simples, coloquem feito aqui e vocês vão conseguir já fazer a transmissão normalmente de vocês. Aqui ele está dando esse erro na transmissão porque eu não estou com a minha chave aqui para fazer a, a, a transmissão. Eu já fiz o teste e já consegui fazer a transmissão. Mas é engraçado como que eles dão algumas soluções que você faz tudo e na realidade é uma coisa muito simples. Beleza? Então, só quis compartilhar aqui para vocês, para que vocês não tenham a mesma experiência ruim que eu tive ali de buscar em vários lugares e não achar a solução. Espero ter ajudado. Fiquem com Deus e valeu. Fui.